Esse vídeo eu vou jogar com a nova carta lendária o pescador na nova arena do barco do pescador dentro de um ambiente diferente com uma nova skin na torre do rei e nas torres das princesas tudo isso agora você vai conhecer aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui Pra mostrar pra vocês, agora sim Enfim, o novo A nova carta lendária O Pescador Sim, o Pescador Nós estamos aqui já dentro do Clash Royale, na versão do desenvolvedor Muito obrigado Supercell pela moral também, muito obrigado, tamo junto, testando aqui para vocês em primeira mão, antes de ser lançada, o pescador, a carta lendária, a mais nova carta lendária, que tá aqui pra vocês, pescador, nível 13, já coloquei no nível máximo, lendária, custa 4 de elixir, o seu ataque é de longo alcance, puxa inimigos para perto, e o impulsiona para construções inimigas, extremamente proficiente na arte renomada do PEIXE NA FUÇA, MANO! Isso mesmo, ele tem ali 277 de dano 184 de dano por segundo aí no nível máximo, né? 1168 de vida velocidade de impacto ali 1.5 velocidade média alvo somente terrestre então não adianta querer puxar o, a, o que vem aéreo aí, um bebê dragão, um mega servo, não dá e o alcance é físico médio Tá, vocês vão entender isso aí tudo também Aqui está, no nível de torneio Cai pra 800 a vida dele E aí, 190 de dano, 126 de dano na, por segundo Pra vocês entenderem, entendeu? É mais ou menos isso aí Agora a gente vai ver isso tudo aqui Que a gente leu essa nova carta dentro da arena Eu vou mostrar pra vocês agora a jogabilidade, a gameplay Eu vou jogar com a nova carta Então, se liga só é isso, rapaziada, já estamos aqui numa batalha amistosa onde eu vou jogar contra mim mesmo Tá aqui no celular e aqui no iPad também, a conta do desenvolvedor, nas duas contas E eu vou mostrar pra vocês aí um pouco como funciona a jogabilidade do pescador E aqui você já pode ver, antes de começar a jogabilidade, eu vou mostrar pra vocês Aqui você já vê a nova skin da torre do rei e das torres da princesa Tá aí, ó, é o é estilo de um aquário pra comemorar a inundação que é o tema do, da Season 1 do Clash Royale Bom, vamos lá, primeiro vamos começar aí Depois eu mostro com detalhes algumas coisas a mais Bom, vamos começar fazendo um teste básico Vou colocar um corredor aqui de trás E agora vejam como vai ser aí a interação do novo personagem, o pescador quando ele tiver ali passando o corredor, ele vai rodar ali, rodou, puxou e aí bate um pouco ali também, tira o corredor, bate ali e aí com isso ele vai diminuir a chance. Dá para fazer outras interações também, mas ele puxa o corredor, tira o corredor ali da da, a, da da torre, né? E aí também você vê a outra interação, que é ele se jogando em uma construção, ele arremessa a âncora e se joga, se impulsiona na construção Vou mostrar melhor pra vocês isso daqui, ó Agora, dessa forma aqui, ó Coloquei um canhão defensivo E aí você vai ver que eu vou pôr aqui, ó, o pescador aqui E olha o que ele vai fazer, galera, olha o que ele vai fazer Ele vai indo ali, ele para ali na meiuca Vai rodar a sua âncora e ele se joga no, no canhão ali pra destruir o canhão e aí deixa o seu peixe na arena E ainda cai algumas bolhas ali da interação da, dessa mecânica dele Muito bacana, galera Vamos ver agora com outras cartas como ele se sai Bom, vamos lá agora então com o gigante Vou botar o gigante aqui, ó Já ali na meia Vamos ver se ele consegue puxar um gigante Será que dá certo? Ó, vou botar o pescador aqui, ó Bem nesse canto, bem nesse ali, ó Pra ver se ele consegue trazer o gigante Trouxe o gigante E aí você consegue dar suas interagidas ali Travar, fazer com que o gigante Nem chegue a dar dano Na torre, você consegue travar ele De todas as formas ali, pra ele não conseguir Pra ele não dar dano na torre também E aí ele se arremessa também ali Na torre, vamos dar uma fulha ali só pra ver o que pega Também, vai batendo ali, olha como bate Naquela torre, tira bastante Também, hein galera, então mais uma tentativa, agora vamos tentar com outro personagem Vamos fazer agora uma interação para ver se dá pra tirar o mineiro da torre Olha que doideira, Eu vou tentar ser bem rápido Coloquei o mineiro ali e vamos ver se ele puxa para tirar ali o mineiro daquela torre E vamos ver o que acontece, puxou ali, tirou da torre e você consegue se safar do dano do mineiro Isso é muito importante também Bom galera, agora o teste é com a Tesla Vamos ver com a Tesla como ele se sai ali Se ele puxa também Ela levanta, ele se joga nela E aí começa a bater nela também Isso de repente me deu uma ideia De quem sabe aí se você tem ele por trás De um golem, alguma coisa assim um, um goble gigante, o cara tem uma torre inferno Você pode puxar na frente aí Pra você tomar o dano e não o que vem por trás, entendeu? Dá pra fazer algumas jogadinhas Com certeza os pro players vão fazer muito isso daí Bora ver outra interação então Vamos tentar ver se no dash ela puxa Essa nova carta puxa a bandida Não sei se vamos conseguir exatamente no mesmo segundo Vamos ver se a gente consegue Vou tentar colocar aqui, ó Exatamente no mesmo segundo Lá vai parar pra dar o dash Não puxa... Ah, puxou, puxou ali Mas agora a gente não sabe se puxou no dash Ou se... Acabou puxando depois que ela já tinha encostado nele Bom, vamos tentar outra, outra interação com a nova carta Vamos lá, que agora a ideia é tentar puxar uma carta pra ativar a torre do rei com o pescador Será que funciona? Vamos tentar agora, galera, vamos tentar agora Já coloquei meu corredor, vamos ver se ele vai conseguir Eu vou botar bem aqui, ó Bem aqui e vamos ver se ele vai conseguir ali ativar Ele já vai puxar ali, ó, o corredor Ativando, ativando a torre Olha que loucura, ativamos a torre com o pescador muito bom, bela ativação E aí, curtiu? Acho que dá, hein? Então é isso, funcionou! Então agora bora lá, vamos ver Vamos ver a nova arena Nova arena lendária? Se liga só, então! É, galera, essa aqui é a nova arena do Clash Royale A nova arena lendária quem tá com mais de 4 mil troféus vai batalhar aí na nova arena lendária. Olha que linda essa arena. Ela é sim feita dentro de um barco. Ela é um barco, né? Você tá vendo aí a tela? Ela é um barco. E aqui você já vê algumas coisas a mais. Sim, sim. Bom, primeiro você já tá vendo as torres aí da minha conta. Essa conta que eu tô usando, não é essa. Essa aqui não. Essa conta que eu tô usando que tá aparecendo pra vocês. Tem aí os três... As três torres né, a torre do rei e as duas torres da princesa Com aquele tubarão, é quase que um aquário Eu vou mostrar pra vocês também a interação que acontece Quando derruba elas Mas outra coisa legal é um novo desafio Temos dois novos desafios Vou falar isso, sobre isso no próximo vídeo Mas neste vídeo você já vai ver Um dos desafios Que é esse daqui, o desafio aí Do pescador Ele vai funcionar mais ou menos como aquele desafio De liberar um dragão Quem libera o primeiro dragão, primeiro o dragão Quem destrói primeiro o dragão Acaba ganhando ele pra si e ele ajuda no ataque Então você vai ver agora o seguinte, ó Eu vou colocar aqui, ó, o pescador aqui Ele vai começar a bater no outro pescador, aquele que tá no meio da arena ali, galera E aí, se eu derrubo ele, se eu ganho ele, se eu mato ele ali, ó Você vai ver que ele vai ficar dando dano ali, eu posso ajudar no dano também Bater bastante aqui, fazer bastante coisas Dá até uma furiazinha E se eu derrubo ele, ele vai virar ao meu favor e vai atacar a torre Contrário, eu vou até, ó, botar mais um aqui Pra dar aquela loucura E aí a gente vai ver aí uma, uma pancada De, de, lenha, de pescadores De pescadores Indo com tudo ali Pra cima daquelas torres Mais uma coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês também É o que acontece quando a torre A nova torre do rei A torre da princesa, que são agora Um aquário, ó, caem quando elas quebram O que acontece? Agora a gente vai ver aqui, ó, como, o que acontece Quando cai aquela torre da princesa, né? A gente vai ver ela ali, ela vai, ele vai bater, vai derrubar ela, aquela torre ali, já vai cair. E aí a gente vê que ele fica ali, ali daquele jeito. É como se fosse quebrado ali a construção, a base normal, né? Agora, olha o que acontece quando derruba uma torre é... da nova torre com a skin do, do tubarão, né? Aquela skin que é um aquário, um tubarão. Olha o que acontece. Vamos ver lá o que acontece quando derruba, hein? Olha aqui. Ficou bonito, ficou bonito. Dá uma olhada como vai... Ficar aqui o chão, a torre destruída quando ela cai, ó. quebra os vidros, tem a interação, só não, sai, só não solta o, o tubarão Seria demais se soltasse o tubarão e o tubarão comesse as tropas ali, isso é uma doideira né Mas olha que bonito que ficou, outra coisa legal, detalhes, você vê aqui na lateral, você vê gigante tomando sorvete ali, ele se mexe tomando sorvete e tal tem os Goblins, tem o um Goblinzinho balançando as perninhas ali, tem o Bárbaro, tem a Arqueira, a galera ali assistindo as batalhas, muito legal, né? As bombas aqui nas laterais também, ó, vocês vão ver, né, que bonita, muito legais, muito legais mesmo, parece até o símbolo do, do Brawl Stars ali, que tem no Brawl Stars também. Essa então é a nova Arena Lendária, Arena do Barco, vou mostrar pra vocês então como ela fica lá nos troféus agora. Então é isso, é com essa nova imagem aí da arena lendária, o barco visto de cima Que eu fecho esse vídeo muito bacana, dizendo até inclusive que teremos mais um vídeo ainda hoje Fiquem ligados porque vai ser muito bacana, vocês vão gostar Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa o seu like, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis E falou! Ah, não esquece Se inscreve aqui, mano, não, não sai se inscrever não Deixa o seu like, é isso E mais novidades, eu volto pra trazer aqui Pra vocês, tamo junto, falou, abraço, é nóis Fui!